Olá! Para alterar o orçamento por cargo, clica em Edit. Faça as alterações desejadas e clica em Save. Pronto! Suas alterações foram feitas. Bom, é isso e obrigado!